Estamos aqui para mais um momento, eu faço com as marcas da casa. Hoje vamos exemplificar como proceder à montagem de uma rede mosquiteira para uma janela. Materiais a utilizar, chave de fendas ou parafesoradora, luvas de proteção, um serrote de corte, a fita métrica e uma tesoura. Dentro da embalagem tem as instruções que são muito fáceis de utilização. Bastará seguir as instruções para um manuseamento correto e instalação. Tá bom? Nós já preparámos todo o material previamente cortado, à medida certa. Inicialmente, para adquirir uma rede mosquiteira, terá que tirar a medida das suas janelas. Tanto na própria largura como na altura. Temos uma gama bastante diversificada, com várias medidas, seja para janelas ou portas. Inicialmente começamos sempre por cortar e colocar os topos na parte de cima. Nunca esquecer de aplicar a mola para um bom funcionamento da mesma. Poderíamos inicialmente colocar logo o cordão para mais facilmente conseguimos puxar a rede mosquiteira para baixo. O cordão é colocado na parte interior da mesma. Só ao início custar a encaixar bastará abrir ligeiramente a abertura, uma vez que foi recortada ficou ligeiramente espalmada. A parte de cima da mosquiteira só entra a compressão, não é preciso utilizar nem parafusos, nem qualquer tipo de cola. Agora sim procedemos à colocação das escalhas laterais. fazer um bocadinho de pressão a fim de a fita cola dupla face fixar corretamente. Agora sim, poderá sair de casa, deixar as suas janelas abertas, fechar a mosquiteira e sim a sua casa ficará protegida contra os insetos. Obrigado, até uma próxima.